Depois de 28 anos de magistratura, o juiz Paulo Barril Nuevo tomou posse como o mais novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Eu acho que o principal eu trago é a minha experiência de magistrado de primeiro grau e principalmente do interior. Então eu trago aqueles valores representativos do interior. A chegada de um novo membro é sempre muito importante, porque oxigena o tribunal, traz novas experiências e eu tenho certeza que a experiência do desembargador Paulo Barrinoevo vai ser muito importante para imprimir ainda mais é, qualidade ao trabalho que já vem sendo desempenhado pelo tribunal. No plenário do TRT, magistrados, servidores e familiares prestigiaram a cerimônia de posse. Muito importante, porque o Paulo, merecedor de tudo que tem acontecido na vida dele, é uma pessoa muito boa, um ser humano muito justo, é, merece tudo de bom, sempre. Representantes de entidades como o Ministério Público do Trabalho, a MATRA, que reúne os magistrados do trabalho, e a OAB também participaram. É realmente um momento bastante importante, é um momento em que a Justiça do Trabalho ela precisa se reafirmar, ela precisa se consolidar. O TRT da 23ª Região recebe o doutor Paulo Barrino Evo, um grande juiz, tem uma história junto à Justiça do Trabalho, de trabalho prestado, espírito de justiça, e que com certeza contribuirá muito para a advocacia trabalhista no Mato Grosso, para a Justiça do Trabalho de Mato Grosso. O magistrado Paulo Barril Nuevo trabalhou por mais de 20 anos em Rondonópolis e por lá conquistou a admiração de muitos servidores. O doutor Paulo é uma figura humana muito especial, um profissional exemplar, um homem honrado e, acima de tudo, um, um bom pai, um grande amigo, poderia dizer quase que um irmão mesmo, poderia dizer assim, parceiro, companheiro, amigo dos seus pares, dos servidores, é alguém realmente merecedor de estar agora nessa situação. Com a posse do magistrado, o TRT mantém oito desembargadores atuando. O tribunal recompõe, então, a integridade do seu quadro, não é que estava é, com uma, um quadro, uma, uma vaga de desembargador em aberto, com a, em virtude da aposentadoria do desembargador Edson Bueno. Gratidão, vontade de servir. Quando uma pessoa chega próxima a nós, às vezes não está se sentindo bem, nós temos a incumbência de deixar a melhor, de transformá-la num ser melhor. Isso vai com a nossa energia a nossa forma de agir, né, com o nosso sorriso, com a nossa espontaneidade. Isso que o senhor quer trazer também aqui para o seu trabalho. Com certeza.